Usando tudo o que eu tenho aqui, eu teria 49,58% de chance de acertar. Nossa, exatamente 50%, velho. Que tenso. Galera, como vocês sabem, eu tô sempre comprando e ganhando skins de CSGO. A última foi essa Pandora aí, mano. Uma Pandora Battle Scard que eu resolvi que eu vou usar ela no vídeo de hoje. Porque eu deixei ela descansando aqui no meu inventário do key drop né? Em vez de coletar pro meu inventário. E a gente vai fazer algo com esses 1.500 dólares. Bom, no momento, eu tô querendo fazer um upgrade nesse item, mas não, tipo assim, com a chance de catar aqui uma skin e bimba, 50% vai. Não, nada do tipo. Vou fazer uma coisa diferente, tá? Vou vender essa luva, vou abrir um monte de caixa com essa grana, que é uma grana boa. E aí a gente vai utilizar utilizar essas skins filhotinhas mais baratas que a gente pegar para fazer um upgrade, e aí eu tô pensando em alguns itens. O primeiro item, óbvio, seria a Pandora Field Test, só que ela custa 2 mil dólares a mais, velho, é muito lucro pro vídeo só, velho. Geralmente eu tento lucrar de 100 a 500 dólares toda vez que eu venho aqui a as minhas skins de CSGO, eu acho que essa daqui já seria demais. Ao mesmo tempo eu gosto da M9 Lore, que tá aqui, a faca mais cara do que drop, seria uma opção, mas também tem algumas skins aqui que me interessam, como é o caso da Butterfly Fade, que eu gostaria de pegar meu eu acho. Ou então, a Carambit Lore. Também acho que ficaria muito bom, mano. Só que, sei lá, pensando como investimento, eu acho que a Butterfly fez um investimento melhor, porque Butterfly sobe muito de preço ao longo do tempo. Então tá aí, será que a gente consegue vender essa Pandora, abrir um monte de caixa, e aí ter uma chance de mais do que Tem. 60% pra fazer upgrade pra essa Butterfly? Vamos tentar. É uma meta ousada, 780 dólares de lucro em um vídeo, mano, é bastante grana, vamos que vamos. Bom, primeiro eu vou vir aqui na minha conta, galera, e aí eu vou vender essa Pandora. Beleza, vez que eu vim aqui no Drop, mano, acho que eu lucrei 500 dólares. Essa grana aqui eu não vou gastar tudo de uma vez, até porque é a grana que eu uso pra fazer conteúdo aqui no canal. E vai servir também pra gente abrir as caixas nas lives que eu vou voltar a fazer em breve. Então, assim, vou gastar só os 1.500 dólares mesmo, que já é grana pra caramba, né, mano? Mas vamos combinar que caraca, velho, dá pra tudo dar errado, dá pra tudo dar certo. Então vamos usar 1.500 dólares e escolher uma caixa premium, velho. Eu quero escolher uma dessas caixas aqui e gastar toda essa grana na mesma caixa. E olha, eu não tô muito afim de ir nas caixas mais caras, que são a Lore e a Hal, mano. Eu eu acho que eu vou ficar mais safe aqui. Ou na caixa de 200 dólares da Vice ou na caixa da Medusa. Deixa eu analisar de novo o que que dropa na caixa da Medusa. Inclusive, olha, o cara pegou Gangnir três dias atrás e eu acho que eu vou nessa caixa aqui, mano. Pode vir Gangnir, pode vir Medusa, pode vir várias facas. Enquanto que na caixa da Vice, ó, um cara também dropou Gangnir. aqui. Né? Os caras estão insano, né? Os caras estão dropando Gangnir igual louco, velho. Dá pra vir Glock Fade, dá pra vir as luvas Vice, a Superconductor. Essa caixa tá mais interessante, me parece. Tá decidido. Vou gastar a grana da Pandora na caixa da Vice, quem sabe não vem uma Vice, né mano? Ó, pode vir uma Vice de 1.200 dólares, que seria o Elwarn. Well A gente vai poder abrir aqui galera, 6 caixas, é o que dá, porque mais do que isso ia passar de 1.500 dólares, então vamos abrir seis caixas, vamos ver o que acontece primeiramente é uma caixa boa. Começou mal, velho, começou muito mal, mano. Primeiro skin, nossa 150 dólares de prejuízo velho, não é o meu dinheiro indo embora ah não, velho, gut. nossa Quanto custa? Ah, cara, abri duas vezes e já me dei mal. Vamos torcer pra que as próximas caixas dropem skins boas. Senão a gente tá perdido, velho. Não chegou na carambite, mas essa faca é Web. Tá bom, vamos lá. Até agora, nada muito bom também. Nada fora do comum, tá ligado? Nossa, escolhi a caixa errada, mano. Tá me dando até um nervoso. Eu vou abrir duas de uma vez aqui, velho. Nossa, quanta skin ruim que caiu, velho. Meu Deus. Bom, vai ser complicado, vai ser complicado, velho. Eu tenho três facas aqui que são do valor um pouquinho mais caro. Eu acho que eu já vou tentar um upgrade logo assim, mano, com elas, tá ligado? Deixa eu tentar antes algum upgrade bem arriscado. Tipo, será que a gente consegue um 25%? Mano, é possível, velho. Vamos lá, vamos tentar. Começamos mal, beleza, beleza Cara, eu vou fazer aqui o que tem que fazer, tá ligado? Porque se eu não fizer isso aqui vai dar ruim Vamos começar com um upgrade safe aqui, mano Cinquentinha ou sessentinha Pode ser 60% Eu vou botar uma graninha aqui Vai pra 55% Acerta esse, vai, mano, vai Boa, tamo de volta meu Deus, agora o plano seria transformar Esse M9 em uma outra faca Eu falei da M9 lore, mas ela é cara Pra dedel, velho, a Butterfly Fade Já tá um pouco mais acessível E usando tudo o que eu tenho aqui Eu teria 49,58% De chance de acertar Nossa, exatamente 50%, velho, que tenso. Eu vou botar 1% a mais de chance Porque eu não quero que isso aqui passe E dê errado por tipo assim, muito pouco Então eu vou colocar 2%, na verdade E agora sim, simbora, mano, Sim. 52% uma butterfly fade <susurra> Yes, yes, yes, yes, yes. Nossa, mano, eu sabia que podia dar tudo errado, velho. Mas só tinha duas coisas que podia acontecer. Ou podia dar errado, ou podia dar certo. Que profit, meus amigos, que profit. Eu tinha falado no começo do vídeo que iria dar 700 dólares de profit, mano. Se a gente conseguisse ir até o final e pegar a Butterfly Face. Na verdade, eu tinha outras ideias também de outras facas, né? Se eu tivesse arriscado um pouco mais, dava pra ter tido até um pouco mais de lucro, tá ligado? Na M9 lore aqui, a gente tava olhando pra mais de mil dólares de lucro mas daí já seria um pouquinho ganancioso. E tá na mão, galera, a Butterfly Knife Fade Factory New, velho, se liga só que belezinha. Eu vou dar uma analisada no fade dessa faca, tá 0.03, tá dando aqui 89% de fade, beleza, e é uma faquinha mó linda, mano, se liga aí, velho, uma das minhas fades favoritas, sem contar que combina com várias skins no inventário, mano, combina com a Glock, combina com a Mac Ten. ah, que skin massa, velho, tá combinando também com essa última alpia que eu peguei pro meu Inventário que eu tirei aqui do Key drop também, né, mano massa demais, velho Cara, eu tô feliz que a gente conseguiu acertar No upgrade, cara, isso faz valer ainda Mais a pena ter conseguido essa skin Tá ligado? Muito top, mano Fizemos o lucro hoje, mano Bom, galera, então mais de 3 mil reais aí de lucro Feitos no vídeo de hoje, Butterfly Fade Garantida com sucesso do Key drop Se você ainda não colou no site, mano Tá bobeando, o link tá na descrição Você pode clicar aqui e usar o código LUGIN Pra garantir 5% de bônus Dá pra depositar com as skins CSGO. PIX, boleto, cartão de crédito, criptomoeda e tudo mais. Quanto mais você deposita, mais bônus você vai ganhando. Inclusive, tá rolando um evento, né? Então, vale mais a pena depositar agora. Porque daí você pode vir aqui na página do evento e ganhar várias skins grátis. Além de que depositando, você tem também as caixas aí que você ganha skins grátis que custam moedas de ouro. Então, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Esmaga o like por esse profit insano. Tamo junto. Um abraço. Falou.